E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E o seguinte, mano, olha esse rancho, é um rancho mansão, tá ligado? É, as fazendas, não, não é fazenda né, rancho é menorzinho né Mas o Trevor, que é um cara do campo, caipirão aí, né, a típica americana Comprou isso aqui, meu amigo Olha só o tamanho Cara, isso aqui eu tinha, tinha que mostrar pra vocês, mano tá, tá sensacional, meu amigo Vamos ver se é automático o portão Normalmente isso costuma ser automático É, é automático a gente dá um empurrinho Cara, é um rancho E gigantesco, gigantesco e de quem sabe a gente traz aí na semana A coleção de carros aí do Trevor, beleza? Nesse rancho aqui É... Tô vendo junto com vocês, certo? Mas, dá pra perceber que o bagulho é... Sinistrão Peraí, peraí, peraí Caramba, deixa eu descer aqui É muito grande, cara, é muito grande, velho Tá simplesmente... Gigantesco velho. Ó, olha isso aqui. Caraca velho. Ó, aqui é a garagem, né? Como é uma casa nova, ainda não tem os carros. Aqui dava colocar guardar alguns carros aqui. E acho que aqui também. L ponto ali, ó. Vamos subir aqui no ali, ó. L ponto. Certo? E ali a parte é, da mansão. Depois a gente mostra com a câmera de cima. Pra vocês verem o tamanho disso aqui, cara. Tá muito louco, mano. Galera, sempre comentando quanto que custaria uma mansão, rancho dessa. Se fosse adicionado aí no GTA Online. Foi adicionado algumas casas aí, né? No game, mas, cara. Não chega perto disso aqui, velho. Ó, você vê aqui que tem essa piscina Cara, olha isso, velho falando, os caras que fazem isso aqui É tudo arquiteto, velho Tudo arquiteto Porque tá muito show, mano A garagem aqui, ó Então, provavelmente essa semana a gente vai trazer A coleção de carros aí do, do, do Trevor, Qual que você quer? BMW, Lamborghini A gente trouxe aí do Michael com os, Com as Ferraris, né e a gente pode trazer aí com o Michael, com o Trevor, na verdade A coleção de carros dele, beleza? Cara, aqui é a parte dos quartos, olha essa parte aqui aberta, mano, que louco É... eu vou tentar ser rápido aqui porque é bem grande, como eu falei pra vocês, é bem grande É... ali é aquela garagem, né? Olha isso aqui, o cinema, mano A sala de cinema aqui, velho Já precisa tem uma sala de cinema Na sua casa, velho Aca, ia ser muito louco, mano Tentar na poltroninha Opa, peraí O que eu fiz aqui, velho merda que eu fiz Nossa, maluco. eu caí Eu caí, Lu Acho que dá pra passar aqui, tem um vidro, né Não dá Meu Deus ele não vai.. Ah, pelo menos ele pula. Não vai agachar. Acabou caiu aqui na escada. Cadinha bem troll essa aqui também, hein. Ó. Caraca, velho. Eu não sabia que tinha isso aqui dentro do jogo. Nossa, velho. Aquelas motinhas que tem no shopping, tá ligado? Brinquedinho aqui, ó. Tem no shopping. Tem sempre aquele joguinho bosta, né? Aquele joguinho ruim, né? a sala de jogos aqui bem aberta assim mesmo tá ligado o bagulho para ser né um rancho e tal tem que ser assim aberto mano é tem essa parte caraca mano é muito grande irmão é muito grande galera olha um muro né do cercado várias árvores é a piscininha aqui e tal é, caraca, maluco. Parece uma recepção isso aqui, essa sala. para pras festinhas, né? E aí, o cara que mora numa fazenda, ele não incomoda ninguém. O que, que é isso? Um detector de metal. <risos> pra você ver. O cara entrar aqui na casa, ó. Detector de metal. Hã? Como eu disse, as festinhas aí. Entrar com armada, essas coisas aí. Aqui uns computadores. E, deixa eu ver, a quarta a gente mostrou, o cinema, a sala de cinema também. Ninguém, né, ó, a cozinha. Olha a cozinha. Caraca, é muito grande, irmão. E a sala de jantar, né. É muito grande, velho, sério, é muito grande. Olha isso aqui, velho. Caraca, quando que você viu uma casa dessa aqui, mano, na vida? A sala, velho, linduquinha, visão ali pro a piscina, né? Bem bonita a visão. Também, ó, o acesso a essa mansão. Cara, é uma mansão gigante. Eu acho que é a maior que eu já mostrei, velho. Bonita pra caramba também, muito bonita. É aquela parte que a gente entrou, na frente Né Ó, bastante verde Que dá pra Colocar uns animais aqui, leão Urso, essas coisas aí Jardinzinho Ali é aonde a gente Entrou, é muito grande velho Muito grande mesmo Como eu disse eu já... eu Acho que é a maior que eu já mostrei Aqui no canal E é do trevão né mano Vamos, ó, olha isso, velho. Caraca, é muito louco. Muito louco, mano. Uma estátua aqui. Portãozinho. Pequeno, né? Pra entrar. E voltamos para a nossa mansão. Do Trevor, né? Olha o tamanho disso, cara. É muito grande, velho. Sério, é muito grande, mano. Muito grande mesmo. Oh, Gigantesca. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Eu acho que eu consegui mostrar tudo. Tem até baladinha aqui, ó. Ó, oh, que louco. Ué? Como é que esse carro entrou aqui, velho? Agora eu não entendi por que esse carro tá aqui dentro, velho. Que bug louco, mano. A caminhonete ali, o Trevor. Pô, aqui a gente já passou. A lareira, paradias frios. Ceneminha lá. E vamos mostrar. Olhando de cima. Olha isso, velho. Olha o tamanho disso aqui, velho. Ah, aqui em cima, ó. Tem uma, uma quadra de basquete, mano. Olha isso, velho. Viu? Quadrinha de basquete. Isso aqui é mais do estilo do, do, do, do, do Franklin, né? Mas como um o americano ele gosta mais de basquete e NFL, o futebol americano não, não curte muito futebol. Então tem essa quadra aí de basquete. Olha. Mano, é é, é gigante, velho. Sim. Essa parte aqui eu não tinha visto. Ah, é a parte dos quartos. Eu fui, eu fui sim. Falando para vocês é tão grande, é tão grande, ó. Olhando de cima, olha o tamanho disso. Caraca, mano, comenta aí quanto que gostaria. Queria ter uma casa dessa no GTA Online. Comenta aí. Muito louco, galera. E a gente vai trazer aí a coleção de veículos A coleção de carros É... No próximo vídeo Certo? O que vocês acharam? Nota para a nossa Ranch Mansion Gigante, mano Gigantesco Gigantesco, mano Essa piscininha aqui dá pra entrar? Ué Deve dar, né? Tá, ó uma casa foi recém comprada Ainda não tem Não tem nada Vai malandro Morar só numa casa dessa aqui Isso é louco Mas é isso, galera O que, que vocês acharam? Comenta aí Quanto que você acha que custaria é, Se o GTA As coisas são bem caras, né? E quanto você acha que custaria Uma mansão dessa rancho aqui No GTA Online, beleza? É isso, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Gostou, clica no gostei, compartilha. Esses escadão aqui pra criança, fi. Meu Deus do céu. <risos> Tamanho. Tá, tropicar aqui essa rolando lá embaixo. Mas ficou muito louco. Eu acho que eu mostrei tudo. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui.